Vale lembrar que o Brasil é entusiasta do modelo multissetorial. É a segunda vez que hospedamos o IGF. A primeira foi no Rio, em 2007. E em 2014, organizamos a NET Mundial, que representou um exercício pioneiro para a elaboração de recomendações concretas para o desenvolvimento do ecossistema da internet por meio de um processo multissetorial. O Brasil... Também foi pioneiro na adoção do marco civil da internet, construído de maneira colaborativa após ambas consultas públicas da sociedade brasileira. Em 2014, na NET Mundial, nós nos debruçamos sobre a definição de princípios globais para a governança da internet e sobre a definição de uma rota para a evolução futura da governança da internet. Hoje, em 2015, essa discussão se tornou ainda mais importante e mais urgente, à medida que nos aproximamos da conclusão do processo de revisão dos dez anos da realização da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação.